Soldados, liga só, eu vou mostrar pra você na tela do meu computador aqui agora Exatamente o que eu analisei pra estar tá mandando uma entrada Pros meus soldados lá no nosso grupo de entradas filtradas Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, o maior e melhor treinamento do Brasil, com grupos VIPs do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com a esportivas e também criador da Escola de Análise, que vem o nosso site de análise, mas o nosso curso, para quem quer aprender também mais aprofundadamente sobre o mercado, a fazer análise, analisar padrões e por aí vai, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma análise que eu fiz para estar tá mandando uma entrada dentro do meu grupo VIP de entradas filtradas que eu vou te explicar o, que, o que, que é neste exato momento, aqui através do meu site de análise. Então, primeiramente, se você já gostou do assunto desse vídeo, se você está buscando ganhar mais dinheiro através deste mercado, eu já peço para você deixar o seu like neste exato momento, porque é o seguinte, esse vídeo dá trabalho para fazer galera, entregar esse conteúdo dá trabalho e a única coisa que eu te peço neste momento é deixar o seu like em troca disso, beleza? E é claro também pedir para você se inscrever para você não perder os próximos vídeos, isso já é importante para você, tá? Porque eu tenho certeza que os conteúdos aqui do canal poderão te ajudar a obter cada vez mais resultados através deste mercado e colocar cada vez mais dinheiro ó, no bolso, tá bom? Então se inscreve aí agora para você não perder os próximos vídeos. Bom, seguinte, olha só, vou compartilhar minha tela aqui já de início para você Para te explicar um pouco como que funciona isso aqui Ó, Tô aqui na tela do meu site de análise E tá? eu mandei uma entrada agora há pouco aqui no meu grupo de entradas filtradas ó. Aqui é o grupo de entradas filtradas tá aparecendo aqui para você na tela do meu computador Olha, acabei de mandar uma entradinha para os caras e bateram aqui de primeiro Olha, essa entrada que eu mandei para os meus soldados Para quem não sabe, primeiramente vamos lá, só para você entender a diferença Eu tenho um produto que chama Tropa Milionária Que é um curso online e que vem com o meu grupo VIP incluso, ok? Só para você entender aqui, olha, deixa eu mostrar diretamente na tela para ficar mais fácil para você. Ó. Então, quando você adquira o Tropo Milionária, você recebe acesso a esse curso aqui, ó, que parece mais uma Netflix de tão lindo, né? Olha, vem dezenas de aulas aqui ensinando tudo passo a passo para você. Só que você tem acesso também ao meu grupo VIP principal, que é o grupo aqui de oportunidade padrão, que é esse grupo aqui, olha. Neste exato momento vamos ver, nós estamos com 111 greens no dia, 12 greens seguidos já, olha só, no dia, antes de ontem nós pegamos 98 greens consecutivos para você tomar noção, ok? nós temos também aqui, por exemplo, um grupo de futebol real, então Copa do Mundo agora, por exemplo tá bombando, nosso grupo de entradas de futebol real tá pipocando também aqui, olha, tá tendo várias entradas durante o dia e tudo isso vem incluso, então você adquire o curso e vem quatro grupos VIPs para você, e nesses grupos VIPs vem um grupo de entradas filtradas, que é esse grupo aqui, onde eu mando as mesmas entradas que eu pego para mim tá só para você entender então todas as vezes que eu entro aqui na best 365 vou analisar um jogo de futebol virtual e vou pegar esse jogo para mim eu pego essa mesma entrada que eu analisei para mim e mando para os alunos ou seja literalmente os alunos pegam as mesmas entradas que as minhas eu não pego muitas entradas durante o dia eu pego entre duas a cinco entradas durante o dia no máximo Ok mas todas as vezes que eu pego uma entrada para mim eu mando para os alunos e a nossa taxa de acertos é muito alta ó ó Olha a quantidade de greens consecutivos que nós temos aqui, olha é, Eu, se eu não me engano, neste exato momento, eu acredito que nós já estamos aqui há uns 15 dias, por exemplo Sem levar um Red sequer aqui no grupo de entradas filtradas, ok? É, então é isso, toda vez que eu pego uma entrada eu mando aqui E aí frequentemente a galera me pergunta Júnior, mas o que, que você analisa? Aí vem outro ponto importante, tá? É, eu vou explicar para você que agora, através do meu site de análise o que, que eu analisei, por exemplo, para estar tá enviando essa entrada que eu mandei agora para os alunos no grupo de entradas filtradas, tá? E aí, aqui estou dentro da plataforma de análise minha e aí tem outro, aí que é já outro produto só para você entender, tá? Que é o, a escola de análise ó. Quando você compra a escola de análise Ela custa somente R$29,90 por mês Sim, R$29,90 por mês Você tem acesso ao treinamento Onde todos os meses tem aulas novas sendo adicionadas Aqui para você sobre o mercado Sobre análise, sobre padrões e etc tá? E você recebe obviamente Acesso aqui à plataforma de análise tá Ela é completa, então você clica aqui na tela inicial ó. Ela vai te dar estatísticas de tudo que está rolando No mercado, olha, resultados Em tempo real, porcentagens de jogos Que estão saindo ambas marcam, over e por Vai ok, e aqui na aba horários que é um dos que eu mais, né, mais fico aqui analisando o mercado é. Onde a gente mais utiliza, ok? E aí eu vou te explicar agora o que, que eu analisei para estar tá mandando essa entrada, ó A entrada que eu mandei no grupo, inclusive é o seguinte, tá? Os links tanto do meu treinamento com os grupos VIPs Vai estar aqui na descrição desse vídeo, no, no primeiro comentário aqui fixado E da escola de análise junto com a plataforma de análise também por 29,90 Vai estar aqui também na descrição do vídeo caso você queira saber mais, beleza? Bom, vamos lá, olha só Eu mandei aqui no nosso grupo essa entrada aqui, ó Euro começando no minuto 29 Tá? 29, 32 e 35 eram os jogos da entrada Que foi exatamente essa entrada aqui ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente é, né, De te entregar esse conteúdo ó, tá, Minuto 29, bateu de primeira, como você pode ver Ficou 2x1 um. O que, que eu analisei? Olha só, o jogo primeiramente foi entre Polônia e Turquia tá? Vou explicar tudo que eu analisei Primeiro padrão que eu analisei Esse jogo estava no meio de um ambas marcam tá era um zero a 1 um aqui embaixo no meio de dois ambas marcam é um padrão que inclusive eu já ensinei já mostrei aqui em outros vídeos aqui no canal se você é, pesquisar aqui no canal você vai achar um vídeo em que eu mostro esse padrão de 0 a 1 aqui, tá? No meio de dois ambas marcam, ok? Então já é um padrão muito forte, já tinha uma grande tendência de acontecer porque ele bateu 100% aqui nas últimas 24 horas, ó. 0 a 1 no meio de dois ambas marcam aqui, bateu em cima, 0 a 1 no meio de dois ambas marcam aqui, bateu em cima e por aí vai. Então já tinha uma grande tendência. Só que o que, que eu costumo analisar antes também, ok? A, as partidas, tá? Os confrontos das equipes que, que iriam acontecer então bem antes quando a linha estava bem no início que eu já estava analisando isso Polônia e Turquia tá tô então, aqui no site de análise você consegue vir aqui nessa opção aqui de, ó, de equipes Ok você clica aqui em equipes e eu pesquisei aqui né eu vim exatamente na Polônia para ver como que estavam os resultados da Polônia dentro do mercado tá e olha só no, nos últimos 50 jogos da Polônia ela faz em média um gol tá mais de um gol e ela toma também basicamente muitos gols olha mais de um gol por partida em média. Os jogos da Polônia terminam em média é, com 2.3 gols, ou seja, acima de 2 gols os jogos dela. E ela é um time que toma e que faz gols, tá? toma bastantes gols e, e, e faz bastante gols também. Então aqui para você tomar noção, olha só, o último jogo dela com a Holanda ficou 2x2, depois 2x1, tá? É, 1x0 aqui pra Polônia, ela fez um gol, depois aqui ela perdeu, é, ganhou de 2x1, 3x1, 3x1, 3x1. 3x1. Então você pode ver, ela faz muitos gols, tá? E a Turquia, a mesma coisa. A Turquia, na verdade, a Turquia faz muitos gols, mas ela toma menos. Então pensa, a Turquia é, costuma fazer muitos gols e a Polônia costuma fazer muitos gols. Então já mais um fator que nos ajudaria ali dentro daquela análise. Outro ponto que eu analisei aqui também, voltando aqui para o nosso horário, é o seguinte, tá vendo essa linha aqui, ó, esse resultadozinho aqui, onde está 42, é o número de gols na partida, ok? Ok. É, você pode ver aqui embaixo que a média de gols, olha, ela está é, é, acima de 40, né? Olha, 59, 47, 51, 52, 50, ok? Quando estava chegando nesse jogo aqui, ó, quando chegou exatamente no jogo do minuto 29, havia saído apenas 16 gols ainda. Já estava basicamente na metade da linha e só havia saído 16 gols. Ou seja, era uma, um outro sinal de que a qualquer momento ali a, a Bet iria começar a soltar mais gols nos próximos jogos. Ok? Por quê? Porque a média estava muito abaixo. E um outro detalhe importante que eu analisei, também essas porcentagens aqui em cima. tá vendo essa porcentagem aqui onde está 67%, 50%? Bom, isso é uma probabilidade tá? é, de chances daquela partida dar o ambas marcam. ok? É uma probabilidade, não quer dizer que é 100% assertivo. ok? Que fique claro sobre isso. Mas aqui para você ver, olha, esse jogo aqui tem 75%, bateu. Ok? É, as três partidas aqui, porque agora essas porcentagens estão relacionadas a esses jogos que vão acontecer, ok? As três partidas aqui estavam com porcentagens acima de 60% de probabilidade da chance. E dificilmente quando vem três jogos seguidos, é, por exemplo, como aqui agora, olha, três jogos seguidos com a porcentagem verdinha, tá vendo? Ó, dificilmente os três jogos não dão ambas marcas. Dificilmente acontece, porque não é 100% assertivo, é uma probabilidade, é uma. é uma.. Tendência, tá? Mas não quer dizer que é 100% assertivo Mas dificilmente, olha aqui pra você ver ó, Novamente, ó, já atualizou o resultado do outro jogo Olha só, com 58% de chance E ele já, está, já bateu ambas marcam Tá vendo? Olha, já bateu ambas marcam também ó. Então dificilmente Quando vem três jogos seguidos Uh, eles não batem um ambas marcam E exatamente os três jogos aqui do minuto 29 32, 35 Estavam com porcentagens acima de 60% Inclusive, então isso já Dá um direcionamento, então pensa Primeiro, o padrão de 0 a 1 um abaixo Estava 100% assertivo Ok, Durante as últimas 24 horas estava com 100% de acerto Ou seja, já tinha uma grande probabilidade de dar certo A primeira partida, por exemplo, entre Turquia e Polônia As duas equipes fazem muitos gols e tomam muitos gols tá? E outro detalhe que eu analisei por fora também é o seguinte A Polônia havia perdido os últimos 3 jogos dela okay? E o máximo que ela ficou sem ganhar nas últimas 24 horas Foram exatamente 4 jogos Ela já estava há 3 jogos sem ganhar ou seja, estava bem tendente também de que a Polônia iria vencer a, a próxima, uma das próximas partidas dela, ok? É, então, o 0x1 aqui no meio, tá? Estava. A, o padrão de 0x1 já estava. 100% assertivo nas 24 horas, então só por aí já teríamos uma grande base de que daria certo as entradas, ok? Número de gols na linha até essa partida estava muito abaixo, então a BET já teria uma tendência ali de liberar mais gols na partida. As duas equipes fazem, tomam muitos gols, tá? a média de gols por partida das duas equipes acima de dois gols por partida das duas equipes, então grande probabilidade de ter saído vários gols na partida. As porcentagens aqui em cima, todas acima de 60%. Ok? Então é uma base mais ou menos do que eu analisei antes de mandar essa entrada para a galera lá dentro do nosso grupo de entradas filtradas, para você ter uma noção para quem pergunta. É claro que depende, a análise depende de cada jogo, tá? Não é sempre que eu analiso 0x1, por exemplo, como eu fiz nesse jogo. Então, de cada jogo vai depender ali como está o mercado. Às vezes o mercado num determinado momento não está tão bom, porque não é todo momento que o mercado está bom e não é todo momento que o mercado está ruim, tá? É, então você precisa ter essa leitura de mercado na hora ali entender. pô, o mercado agora está oscilando muito, então é melhor segurar um pouco, tá? Pelo que eu vi, o mercado naquele momento estava bem legal também, não estava segurando muitos jogos consecutivos, não estava muito vermelho, estava bem legal. Então também isso ajudou na decisão. Mas foi mais ou menos isso daqui por base, tá? Mas lá dentro do site de análise, lá dentro da escola, a gente fala mais sobre essa questão de leitura de mercado, etc. também e dentro do VIP, para quem gosta do VIP também, né? já vem o robô já manda as entradas com os nossos padrões que já são muito assertivos igual hoje já passamos de 110 bruns no dia só que ainda assim tá mesmo que você seja aluno ou se torne aluno do nosso grupo VIP recomendo você ter acesso ao site de análise para você acompanhar juntamente o mercado como a maioria dos nossos soldados hoje do nosso VIP fazem tá a maioria hoje tem acesso à plataforma também porque eles conseguem ter um direcionamento melhor mas é basicamente isso que eu analisei você pode usar isso daí como base para você estar tá analisando também aí partidas para você beleza então é só se você gostou do vídeo eu peço para você novamente, deixe o seu like, porque de graça esse conteúdo aqui para você é totalmente gratuito, tá? É, espero que tenha agregado alguma coisa aí para você, algum valor para você. E se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos. E vou deixar aqui na descrição, novamente falando e no primeiro comentário aqui fixado, os links tanto da nossa plataforma de análise com as aulas e também do nosso grupo VIP para você. Beleza? Então é isso, soldado. Um grande abraço para você, tamo junto até o próximo vídeo e valeu!